Na última terça-feira teve a segunda reunião de negociação com os docentes que formaram a comissão é, junto à reitoria é uma reunião bastante longa, de seis horas é, e que foram debatidas as contrapropostas é, aprovadas na Assembleia Geral dos Estudantes, que teve mais de 700 estudantes é, Surgiram alguns fatos novos, a reitoria se comprometeu a é, anunciar em uma coletiva de imprensa que não firma convênio com a PM e que não vai recorrer à Polícia Militar para rondas ostensivas e, ou para qualquer monitoramento no campus. Primeiro, acho que são dois fatores. né? É a questão da confiança e da credibilidade. Eu acho, que eu acho que quando você põe as partes para conversar, a gente avança muito nessa direção. Você desarma um pouco os ânimos e cada um põe as cartas nas mesas, que não precisam ser, os interesses podem ser divergentes, eu acho que isso faz parte do processo democrático, né? Acho que, so, sobretudo, importante aí é que você dê voz, muitas vezes, às minorias, demandas que nem sempre, demandas que não aparecem, porque minoria, mas, ao mesmo tempo, que isso não, não represente um desrespeito à posição da maioria. Então, o que, que faz? Nós temos que abrir um amplo debate. Né? Se, por um lado, há um pleito sobre a questão da segurança e, sobretudo, uma posição contrária, muito já definida, a, da, da PM no campus, nós temos que ouvir a, a comunidade da Unicamp. e Isso vai ser feito através de um amplo debate. Nós tiramos dessas negociações. Envolvendo todas as entidades, todas as unidades e, portanto, o que vai sair do resultado aí é o resultado da maioria. Mas, ao mesmo tempo, manteve intransigência em, em, é, entre determinadas pautas que os estudantes levantavam. É, em primeiro lugar, a reitoria mantém esses indicantes que foram abertos para apurar as fe a festa do dia 21. É, colocando que ela não tem o fim princípio de punir, mas não aceitando é, desconsiderar o regimento disciplinar da universidade. Surgiu muito dentro aí da, do, das negociações a própria questão da sindicância, que é uma coisa que tem assustado me parece muito os alunos. E foi sabe o que é uma sindicância, o que visa uma sindicância, que é um, uma, uma, muitas vezes um procedimento administrativo e obrigatório por parte de um gestor público. Se essa parede aqui tiver uma rachadura, eu sou obrigado a abrir uma sindicância. Isso não quer dizer que eu vou atribuir culpabilidade, vou entender que de repente é o que está provocando isso. É, nós estudantes levantamos que o regimento disciplinar da universidade data do ato institucional número 5 da ditadura militar. É, mesmo assim, é, os representantes da reitoria não é, colocaram que a posição da Procuradoria-Geral da Unicamp é que ele é vigente e que é, no caso de utilizá-lo será utilizado. Em relação às pautas concretas é, que nós levantamos, que tem a ver com vivência no campus, como é, mais iluminação, poda de vegetação, é, a abertura da universidade, maior frequência de circulares noturnos, a reitoria não se compre... é, teve uma polêmica na, na reunião de negociação se o texto da ata seria a reitoria tomará medidas para garantir esses direitos ou a reitoria empenhará esforços, que era a posição é, dos, nego... dos negociadores da reitoria, que na verdade significa que que ela vai estudar e, se possível, talvez é, tomará medidas nesse sentido. É o professor Alvaro informou, depois o reitor fez uma reunião para informar os diretores que essa proposta de segurança do campus ela tem que ser votada pelo Conselho Universitário porque ela vai mudar itens das normas que dirigem a universidade, mas que ela vai ser amplamente discutida com a comunidade. Isso significa, não que ela vai ser discutida com, congrega com as congregações. O professor uh, Tadeu se propôs a que ocorram reuniões em todas as unidades de ensino e pesquisa. As unidades convocam essas reuniões e os participantes da comissão da reitoria vão participar das reuniões. O grupo de trabalho para a proposta. Em todos os órgãos, isso significa haverá reuniões no hospital, nos órgãos administrativos, na COSEM, que é a coordenadoria de centros e núcleos, e também com as entidades. E só de posse de todas as propostas e com o final das discussões é que o grupo de trabalho faria uma proposta para apresentar o Conselho Universitário. A gente vai para a terceira reunião de negociação com a comissão de docentes, com 15 institutos paralisados ou em greve, com um movimento crescendo bastante, e ainda sem uma definição firme da reitoria e dessa comissão de docentes, de que não haverá punição ao movimento de ocupação ou à, à organização das festas. Eu não tenho dúvidas de que os avanços que a gente teve até agora, tanto em relação ao fórum amplo de debates, para debater o plano de segurança, quanto em relação à polícia no campus, elas só aconteceram por conta do movimento. A reitoria não proporia nada disso se o movimento não fosse amplo, não tivesse crescido, não tivesse toda essa força. Inclusive, a reitoria recuou no debate que eles fizeram na coletiva de imprensa. Isso é uma grande vitória do movimento e eu tenho certeza de que amanhã a gente vai ter uma vitória ainda maior.